A pandemia do novo coronavírus impacta de diferentes formas a vida das pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que uma a cada três mulheres no mundo sofrem violência física ou sexual, o que na maioria das vezes é cometida pelo seu próprio parceiro. Ficar em casa para evitar a disseminação da covid-19 aumenta ainda mais a chance dessas agressões ocorrerem. Pensando nisto, a UFSM criou o serviço de teleatendimento Disque Covid UFSM Acolhe Mulheres. O serviço é uma das ações da campanha Vidas de Mulheres Importam Santa Maria 5050. Uma campanha que foi idealizada dentro do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Santa Maria, do Colégio Politécnico da UFSM e pelo Juizado de Violência Doméstica de Santa Maria. Essa campanha ela tem como um dos seus objetivos uh, sensibilizar a sociedade o poder público de Santa Maria para a necessidade de se criarem políticas públicas para as mulheres e em contrapartida que se tenha um, um organismo municipal uh, que cuide dessas políticas, né? que, que, que gerencie essas políticas, né? dentre outros objetivos da campanha. O que Covid Acolhe Mulheres uh, é um projeto que foi criado pela Universidade Federal de Santa Maria no último dia 5 né, de maio e ele está vinculado ao Observatório de Direitos Humanos uh, da Pró-Reitoria da Extensão e ele é criado nesse momento né, de uh, isolamento social ocasionado pela Covid-19 onde as mulheres estão numa, numa maior convivência familiar, né? muitas perderam o emprego, toda uma questão de crise financeira, de desemprego, né? de aumento do consumo de álcool e outras drogas. Então tudo isso tem acirrado, né? aumentado o, os índices de violência contra as mulheres no país inteiro. Então ele é um serviço de teleatendimento, né, justamente que busca oferecer um atendimento um, multiprofissional né, para essas mulheres. Então, elas serão atendidas né, ao ligarem para esse serviço por profissionais qualificadas, todas mulheres, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais e advogadas, né, que vão oferecer, então, orientações né, e escuta para essas mulheres que estão numa situação de violência doméstica. O atendimento funciona todos os dias da semana, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 6 às 10 horas da noite. Os telefones para contato são 3220-8440 e 999 1090.